Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não tivéssemos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? gostei então assim, gostei de sua descrição então é virou pastor nando agora Nando é. oh, oh, Nando não, Moura. não cara Pela, você tá querendo passar uma imagem para as pessoas publicando de... não publicando você você é hipócrita. Sou, é, você tá sou... olha só o cara virou um pastor aqui agora uh -huh. pastor nando que é querendo citar a Bíblia uh -huh. olha as coisas que você fala na rede social agora numa live é, eu aqui, falo você, muito palavrão aí cara. na live aqui você tá querendo é, eu falo colocar não só um minuto Tudo você tá querendo que eu... colocar aqui na live como se você fosse um servo do Senhor pastor não virou pastor nando agora na minha frente cara quem cai nisso Santo. Santinho, Quem não cara, não. Eu sou não tô falando santo. isso não Você pelo não contrário, você santo. na sua rede social Xinga ah. a todos Me xingou você de merece. vários Então, xingou de merece. vários adjetivos E, você e agora merece. tá querendo citar a Bíblia aqui Pra poder pagar de, de, de não do pastor Virou pastor e galera, olha merece. o que, que eu consegui fazer C Consegui fazer um cara merece. que xinga Todo mundo virar pastor e você Que você tentativa merece. desesperada de tentar limpar a sua imagem Ah, você é mentiroso Galera, daqui 5 anos Daqui 5 anos vocês vão ver onde é que esse cara vai estar e onde é que eu estarei. Os frutos. Você a árvore, vai estar lambendo. Ah, lambendo a árvore se vê pelos frutos. A árvore se vê pelos frutos. Daqui 5 anos. Vai estar lambendo nas botas Daqui de 10 Jair anos Bolsonaro. eu vou ter 35 anos de idade. 30, é, 35 anos de idade. Você vai ver onde é que esse cara vai estar e onde, que eu, vou, onde, onde eu estarei. E não é no sentido de status, não. Era é no sentido de frutos que eu vou produzir e onde esse cara vai estar. É tranquilo. O que você leu foi uma descrição sua. A sua imagem uhum. podre, que você está ah, tentando aqui ressuscitar como pastor Nando, uhum. isso é pífio. Isso é pífio. Que tentativa desesperada de tentar mudar a imagem de alguém que é de desonesto, é mal educado, me xingou até a última, até a última palavra para poder é, vir, vir aqui. Por, vir aqui por. Eu te chamei de, de anão ah, e, e não. Nandoloide. Isso não, não se compara é claro de me chamar queira. de servo de, de Satanás. Claro é isso.